É Precisa ver por onde que ela entra aí. Deve ser Bom. alguma coisa lá dentro da, da casa, tá ligado? Você entra, vai pegar o tempo, ter algum lugar lá que você entra e já pega catalho atalho para ir direto. Tá Entendi. Ei, carai! Deve abrir por por dentro, tá ligado? Estelinha Nossa, ali, dói, né, mano? <risos> até envergada, assim. <risos> Mamãe! Essa roubalheira sua, tá fora, hein Ah, ele conseguiu sair perto, mano Achei que não ia sair perto, não Venci com 20 anos, velho. 20 anos, irmão. Eu tenho passado 8 anos preparado para isso. Bom demais. Venci sem morrer a primeira fase. <risos> com medo ia, da mulher, como eu assim? Mulher né? cortando a cenoura lá, o Max tá jogando videogame sossegadinho lá, aí de repente ele escuta a mulher ouvindo lá no, no rádio lá que os grãos do marido é, custa caro pra caramba no mercado negro e tal. <risos> Mano, eu tô vendo, eu que tem que escutar, essa companhia tá batucando aí, dá medo, velho. 21 <risos> anos, velho! 21 anos, velho! Boa! O Max fala que ela, pai, a mulher é brava, fugi três dias! <risos> <risos> fugi três dias! Você é quase tão bom o Yang. Eu thought que ele era unchallenged na escola de bosta. Para, mano! soltei ali, eu sou, eu fiquei assim, tipo, vou soltar pra sair do meio. E eu soltei na hora errada, mas tá bom, tá bom. Estamos quase matando já. Deixa eu ir pro meio. Boa, 22. Vinte 22 três? Ah, Vinte Uma barra e meio de foco, melhora o dano da arma. Não, então eu quero estrutura mesmo. É, é hora de sofrimento, Reinaldo. É ela mesmo. É ela mesmo. Ô, ô, ô, Félix, o que que você publica no seu Instagram, Pra você querer divulgar. Nossa, mano, vamos lá. Vem, minha filha. Vem. Será que eu consigo dar a corridinha? Ai! Moça! Nossa senhora! Nossa, já foi tudo agora. <risos> Mano, é muito cabuloso, não, velho. O, de, o dela é tenso, mano. Nossa. dela não dá, não. Você tem que, tem que ser na defesa mesmo, velho. Vê se você não consegue fazer perna nos primeiros ataques, mano. Acho que se você conseguir pegar no primeiro, você para ela. É. Ah, aquele soco na virilha é muito caro? Ele é 1.500 Porque eu acho que aquele soco lá é. Que pega ela, tá ligado? É, eu queria muito tentar usar ele também nesse chefe aqui, mas. No treino? Eles falam pra bater nela com trás frente X, né? Sim, pra poder empurrar, né? Daquele empurrãozão. É, e aí se você acertar ela na pedra, você dá um dano legal na postura. Eu acho que o esquema dessa mulher é justamente ficar defendendo, tentar uns parries e tudo, não tem jeito. É. A esquiva eu acho que é impossível, mano, pelo menos até onde eu considero. É, eu vi uma rasteira dela ali que ela ficou com a mãozinha vermelha. Eu acho que aquela dá pra tentar esquivar, entendeu? Na postura dela, viu? Já Vou recuperar minha postura, mano A sua defesa tá dando dano na postura dela É É que eu tô conseguindo uns parry, manja? Aham uh -huh. Deixa eu esperar minha postura melhorar A estratégia é essa, cara É, é defesa, parry A estrutura encheu, mano Afasta Espera! E vai. Ai. Ah, usar a esquivinha com o outro botão lá também, né? Pra pegar a distância mais rápido. Ah, sim. Dá Aquele pra fazer espacinho, também. Esse espacinho largo dele. Sim. sim. Não ia ver que nem o um ventilador pra cima. Beleza. Boa, mano. 28. Vamos lá. Agora que é a parada. pegar arma? Não tem. Devia, não, eu devia ter comprado mano. Quanto que é? 500? 750? Eu, tenho, eu, eu tava é com XP, XP. Tava com XP pra isso. Nossa porra! <risos> Boa! <risos> Isso mesmo impressiona, velho. <risos> Nossa, que pau! Faz combo forte, mano. Que aí você ganha um combo livre, né? Pra ela caindo. só de y não vai jogar. Tá ótimo, tá bom, tá bom pra caralho. Porra, tá hora, velho. <risos> Eu aqui. <risos> tem empolguei também. Desculpa aí, <risos> ó, ah, 500, Aqui, ó. Mano. Captura de arma, 500. Ah, mas não vou tentar, não. Tá, tão, tá dando tão certo as esquivas. Na hora que ela atacar os, os, os de longe, que você tem que def acaba defendendo um, você tem. Aqueles de um em um, tá ligado? Ah, Land, eu acho que não dá não, viu, mano? É. Uh. Agora você morre caralho, não acredito. Agora já era, filha, perdeu <risos> perdeu, filha. <risos> Cai eu ativou o Sharingan, filha. Já era. <risos> oh. Caramba, mano! Toma! Toma! Que pariu! Eu ia fazer isso, <risos> só que só que eu não queria que ele fizesse agora, entendeu? Eu ia fazer. Ai, mano, que gastura. <risos> mano, cheguei no boss, hein? Cheguei no boss. Cheguei nela. com trinta e poucos anos, Com trinta eu acho. 37. Pô, qual aquele é negócio do elevador agora, velho? É, agora Olha lá. The bell tolls for you. Nice. The Guardian's legacy. Now, accept your sentence. Oh, no, no treasure, I'm going to take a rasteira nela, see if she's going to be right. Oh, oh. Oh, yeah. dano nela. Que fia. filha? Hum, quase. Na hora que eu ia usar o meu foco, mano. <risos> Na hora que eu ia usar o meu foco, velho. Nossa, quase. Mano, pr o primeiro estágio dela é fácil. Não, uhum. é, não é difícil, não. Que é isso, irmão. Agora vamos ver agora. Né? Você deu pra quem? Pra você? Ah, oh, meu Deus. Merda Eu fiz certo Faz o transferente Y perto dela, cara Vê se ela, se ela derruba Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. 40, 40. Dá pra poder passar ela mais fácil, mano. Com menos idade. Nossa, ela tá lindo isso né? aí. Eu acho que ela tem uma terceira fase. Será? Não, tem não. Aparentemente não. <risos> não. <risos> não tem. Pera aí vou chegar paulada, fi. <risos> Taca na boca já vou lugar Tipo assim, é roubado, toma. Entendeu? Aí, ó. <risos> Quando você dá parry, Kai, é, eu acho é que o um golpe rápido dá mais dano na postura. Golpe rápido. Sim. Come on. Try harder. harder. Essa porrada que ele me dá é mais rápida a esquiva dela, mano. Quebrou minha minha, minha postura. <risos> Vamos lá. 41, tá ótimo. After 8 metade. Agora que eu percebi que a barra de postura é igual a barra do, do Skyrim. Beleza, vou perder mais uma idade aqui praticamente, provavelmente. Meu saco, velho. Nossa. É verdade, aprendi o churu Xuxa aí, Acabei de aprender o chutão. Chutão chablau. Opa, o que dele de novo? Verdade, hein, é. <risos> Léo? Agora não tem jeito mais. Não. 43 anos, mano. Última fase. Bora lá, hein? No final, você ainda é aquela mesma criança. Desfone. Não. Vamos lá. Davi, esqueci. É, você falou aqui eu tava. 咚 Tá roubando, hein? É pra ter a postura ali. Mas agora, agora já era, agora já era. É, a postura dele tá quase quebrando. É, agora já era. Quarenta e oito anos de idade você, você conseguiu vingança. <risos> Vamos ver. Meu Deus do Tem as fase três não, fi morre. Eita porra, o mesmo golpe. É. Oh, até a mão tremendo. É. Boa, Caio, porra. Boa, Filipão. <risos> Opa, vou controlar? Deixa eu ver. Você deveria guardar o não Sifu. oath. Você é unworthy. Agora, He who has Kung Fu and Wu De makes the other know he can break him. His hands go out like lightning, and the other doesn't want to fight anymore.